Olá, eu sou a professora Daiane e nessa videoaula eu vou te apresentar o SIGPROG, que é o nosso Sistema de Informação e Gestão de Projetos da UFMS. Vamos lá? Para acessar o sistema, digite sigproge.ufms.br no seu navegador. Na página inicial, você confere os editais que estão em evidência e aqui no rodapé, você tem acesso ao suporte e também orientações se você tiver problema para acessar o sistema. Antes de acessar com o seu passaporte, você consegue visualizar nessa área pública todos os editais que estão abertos em cada uma das unidades aqui da UFMS. Então, nós temos editais voltados para graduação, editais de pesquisa e pós-graduação, editais de extensão, cultura e esporte, editais da comunicação social e científica, editais de assuntos estudantis, de educação digital e à distância e também de internacionalização e inovação. Para poder elaborar uma proposta dentro de um edital vigente, você precisa entrar no sistema. Clique em entrar, digite o seu passaporte e a sua senha e agora você tem acesso ao painel e a indicação aqui dos editais que estão abertos. Escolha o edital para o qual você deseja submeter uma proposta, leia com atenção as regras desse edital e clique aqui em elaborar uma proposta. Preencha todos os campos e todas as informações que o edital estiver solicitando e também os anexos. Se você não tiver todas as informações no momento do início do preenchimento, você pode usar esse botão de salvar e voltar para preencher depois. E depois que as informações estiverem totalmente preenchidas e não existirem pendências na submissão, aparecerá um botão aqui, submeter proposta. No menu lateral esquerdo, minhas propostas, você consegue acompanhar individualmente a situação de cada uma das propostas que foram preenchidas. Agora é com você! Acesse sigproj.ufms.br e acompanhe periodicamente os editais e as oportunidades que a UFMS oferece.